O negócio é tão claro. Ah lá, e o cara tá vendo. Eu tô vendo o killer. O killer tá vendo o cara. É tu, ah! mano. Ele tá no gerador. Ah, era tu. Ah, era tu, era tu. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. É, então. Ah, mano. Peraí, a gente vai aqui, né? A gente Mentira. Errou! O rolojo, cara. Não consegue, né? Quê? Quê? Ah! MEDENHOR! <risos> <risos> Achou que eu tava brincando? Cara, que isso, Mogol? pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ih, cara, que loucura. Olha. Tá aqui, ó. Meu Deus. Ó, vou abrir. Vou abrir e vai comigo. Vem, vem, vem. Peraí, a gente é o único doente que faz a porra do jogo de terror de piada mesmo. Você assim, vai pedir provar usar Tinder numa cidade que só oh. tem vocês? Você já <risos> achou <risos> alguém chamado Janine? De Nome dela é. Deus, cara. Bota isso no teu vídeo, cara. As piadas de bosta. Fatality. Nossa, eu <risos> sou um bosta. <risos> Eu não tô gravando nada, mano. Ah, abre essa porra, abre essa porra aqui. Entra? Que isso, moleque. O Kilo tá tipo. Caralho, mano, eu não é que você Joga com ele que tu vai ver. Caralho. Ai meu Deus, o bicho, do céu. Ele tá vindo pra cá. Se esconde, é velho. Tá, vai lá, velho. Vai se esconde. Meu Deus, é o Michael. Não dá nem pra ouvir, mano, o Michael chegando perto, velho. É mesmo? Ah, do nada ele vai aparecer no bico aqui. Pô. Não. Era o tu tava falando do girador, <risos> Juninho. Ai meu Deus, ele tá aqui. <risos> na frente. Passou correndo. Passou correndo teu lado, Juninho. Avisa e voltar, avisa se ele voltar. Eu tô salvando a mulher. Tá aqui, tá aqui perto. Tá aqui. Tô vendo, tá indo pro Juninho. Tá indo lá pro Juninho ali. Vem o girador do Juninho. Tá indo embora, tá indo embora. De... Há quanto tempo tá parado aí? Uma hora, dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel, que me torno invisível aos olhos. Mano, nossa, sério, que moleque doente. Eita, travou tudo. What? Valdete acordando. Valdete <risos> bonezinho do Bob Marley. Claudete o, o Júnior tá com a Claudete careca, viado. Parece o Alvin. Alvin <risos> estilo. Really, nigga. <tos> e morreu. Não consegue, né? A escotilha tá aqui ó, perto de onde eu soltei, cara. Consegue vir pra cá? Bom, se a gente usar? Ah, mas dá pra gente sair na escotilha? Dá, dá, vem cá, vem cá, vem cá. Bora, bora, bora, bora, pode entrar, tá bem, pode, entrar pode entrar, pode entrar. <risos> os quatro lá de escotilha. Os caras tão segurando ainda. Meu Deus. Ele deve estar tá lá no portão caçando os caras assim, <risos> ali. eu vou pra você ah, todo aí. mundo para de escotilha. <risos> Muito bom, muito bom. Pruxta, <risos> peraí.